guerreiros e guerreiras soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e rapaz eu sei que todo mundo foi um dos assuntos mais falados aí esses dias né a volta desse kit cara o kit um dos kits e armas mais raras que existiam no jogo né que é o kit tempestade que voltou aí temos é, a Sakura agora né que é, agora ficou rara e o kit da M4 ADV Outono. Se esse kit aqui, depois de 7 anos, voltou. Então há grandes possibilidades que esses outros kits que eu falei que é raro, voltar. Mas, vamos roletar aqui, vem que vem, vem neném. Vamos roletar no kit boneco também, não rimou nada, vamos lá. Enquanto eu falo, é, enquanto eu roleto eu vou falando. Vou roletar 20 no automático no começo aqui. Eu estou no servidor Guerra... Guerra na Céu? Não, estou no agulha, sem canal, tá? Mas, né, voltando aqui, que a gente estava falando, sejam bem-vindos. sou e como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão se cuidando? Como é que estão aí a família de vocês? Como é que estão os seus avós? Como é que estão os seus papais, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua família? Como é que tá? Tá todo mundo se cuidando? Vocês estão bem? Vocês estão tranquilos? Tá... Fala aí. Acabou o seu E a grande... A grande... A grande... A, eu sei lá, velho. Você tem o que falar. O grande A da questão, né? O kit mais raro do jogo voltou depois de quase sete anos, cara. Era um dos kits que... As informações que a gente tinha até então é que nunca... Né? Não é que nunca, mas a possibilidade desse kit voltar um dia era muito pequena. Por quê? Porque esse kit, até então, era de uma parceria né, que o Crossfire fez com uma empresa. Segundo as informações que a gente tinha. Até alguns GMs que hoje não estão mais tinham falado que esse kit era muito difícil de voltar novamente para o Crossfire. É, a L. e cá estamos, aqui cara, o kit, um dos kits mais raros, mais raros, era o kit Tempestade, que contém a Custom Tempestade, a M4A1 Custom Tempestade, né, e o Machado. E se você ganhar os dois, você ganha uma Granada Tempestade, que forma o kit, que forma o trio aí. E agora, voltou, não será mais raro, né poucas pessoas agora outras pessoas que não era da época de que foi lançado como eu falei foi se eu não me engano iPhone Meados de 2013 por aí que essa caixa veio pela sua primeira vez que deu a caras aqui no no, no Crossfire L e depois de quase sete anos cara e 2020 a caixa retornou cara e tá deixando todo mundo maluco muitas pessoas criticando outras pessoas acharam bom Pessoa, é, alguns que é da antiga ainda, que ainda joga e que não roletou ou não conseguiu pegar na época, tá tendo a oportunidade de conseguir ganhar agora, né? E entre outras, e outras, e outras, e outras, e outras questões, cara, que a gente vem a pensar, que começa a se pensar o que tá acontecendo, cara. Ah, tá no desespero, tá isso. Cara, se a gente for ver pela questão de, de empresa, isso aqui. Vai, vai render muito, isso aqui vai, vai vender muito, vai render muito pro jogo. Você pode ter certeza, muita gente vai roletar para conseguir pegar esse kit. Aí você me fala, mas soldado, esse kit é isso tudo? Ó, já pegou o um, um machado, só vem, vem que vem, vem neném. Já roletei, os, já roletei 50, cara, pra ganhar o machado, agora falta M4. Saudade desse kit é isso tudo? Cara, ele tinha um nível de raridade muito grande, mas muito, mas muito grande, muito grande de verdade, de verdade, né, então não é questão da arma em si, sei quem já usou uma custom aí, que tem a, a custom Brasil, ou que tem a custom pretinha, né, que eu tenho, aquela custom que é, que é toda preta, fumaça, é, a arma em si não é aquelas grandes coisas, né não é aquela arma over, que mata pra cacete, que vai e tal, não, é, é uma M4 Custom. Só que porém, cara, como eu falei, era, era, era, era um dos kits muito raro, era. Então o pessoal quando via alguém na sala ou jogando ranking de alguma coisa aleatória com essa arma, sabia que o cara era da era old do old quem que tá jogando com essa arma aí com, com a custom com o kit completo é, é o cara era old dos old do do, do boneco mostrou o eixo e agora né agora essa raridade se perdeu <risos> né agora essa raridade se perdeu não sei também como é que vai ser como é que muitas pessoas vão roletar não sei se muitas pessoas vão conseguir ganhar porque, aparentemente, parece que ela vai estar tá bem complicado de ganhar, vai estar tá bem difícil. É, não sei, não sei dizer. Eu vi alguns posts, tá vendo aqui em alguns grupos do Facebook, o pessoal reclamando que coletou 100, 150, 180, até 200 caixas e não conseguiu ganhar nada. tá? Eu com 50 eu consegui ganhar já o Machado, espero muito conseguir ganhar. A custom tempestade com essas essa 120 fichas que me reto para fechar esse kit Porque eu também não ganhei Eu não consegui ganhar na época Eu não consegui pegar na época Então seria muito bom Seria muito bom Mas é, é, são coisas que... que, que é, é uma situação que abre um leque Como assim um leque, soldado? Porque pô, dá pra gente começar a imaginar pô, se, essa, se esse kit voltou Há uma grande possibilidade de que outros kits raríssimos, como eu falei, a M4 ADV outono, que o Padinho quer muito, ela que é muito boa, e a Sakura voltar. Isso dá uma grande margem para isso acontecer, cara, Entendeu? Ou alguma outra arma que veio no passado e hoje e que você não conseguiu pegar e que não veio há muito tempo possa voltar, né? E é isso. E é isso. Eu pensei que seria mais caro, mas não, a caixa até que tá com o preço padrão, né? Pela caixa tá com o preço padrão, se não me engano, é mil, É 1300 EP. uma caixa, né? E se você comprar um pacote lá, sai mais barato, de 30, acho que 30 caixas sai 27k, um negócio assim, entre outros. E cara, eu vou falar para vocês, cara. É... Quem diria, velho? Quem diria, mano, que essa caixa iria voltar, acho que... Eu, eu particularmente... Particularmente, penso, pensava, ou pe, pensava, não penso mais. Agora, tá aqui, tô roletando nela, então é possível. Pensava que nunca iria voltar no Crossfire, sério mesmo. Porque eu, eu cheguei a perguntar dessas armas, um tempo atrás, para alguns gêmeos que hoje não estão mais... Na... na não estão mais trabalhando na Z8. Outro machado, tô ficando com medo, não é isso que eu quero, rapaziada. Tá maluco. É, e falaram que, pô, provavelmente a probabilidade de voltar que voltasse era muito nu, é muito pequena. Contanto é que se passaram sete anos, né, rapaziada? Então, se você for por esse lado também é muito tempo. Muito tempo. Muito tempo de verdade. Não, vou sair daqui. Mano, tem milhares de comentários. Não dá pra me ler agora não, mas depois eu vou, vou dar uma lida aqui, deixa eu ver. Henrique, bora aí Henrique, boa Henrique, Parker, de novo machado, lindo, e aí, e aí Parker, salve ela voltou, voltou, salve Juninho, então é bem complicado, cara, eu vou te falar, viu? Eu vou te falar, você que ainda joga e que ganhou na época, você deve estar bem bolado, né? Se você é um dos que tinha e tá bolado porque ela voltou comendo aqui. <risos> e você que gostou também, comenta também, cara Comenta também Mas eu, eu creio Eu acho que muitas pessoas vão roletar Pela questão da raridade, sabe Pela questão da Da, da odicidade Sabe o que é isso, cara é, é um dos É um das armas, é uma das skins Mais antigas do jogo, né Por assim dizer Então, acho que bastante pessoas Vão querer ter né? Principalmente colecionadores, até alguns já postaram roletando, postaram ganhando. E tem muita gente criticando, muita gente falando um monte de coisa. Cara, é aquilo. Cada um sabe o que faz, né? Com o seu trabalho, com o fruto do seu trabalho. Qual é o fruto do seu trabalho? O fruto do seu trabalho é o seu dinheiro. Né? É o seu dinheiro é o seu ganhar pão E você... Você, mais que tudo, a pessoa que tá ali gastando... Ah, não, cara. Trema chá, pela mão Não, cara, não. Não é assim. Você tá me deixando maluco, Pati. Não, não, não, não. Não, não pode, pai. Não pode. Tá maluco, por Vem que vem. Vem, neném. Vem a custo que o boneco não tem. Olha lá, hein. Pela madrugada. Então, cada um sabe o que faz, cara. Então, não, não cabe a mim, não cabe a você, não cabe a terceiro julgar, ah, mas o jogo tá aí, cara, nunca, nunca escondi isso, Eu sempre falo pra vocês no roletando. O jogo tá, tá complicado, tá em situações bem difíceis, tá, isso aí é, é notório, não tem como negar, todo mundo sabe. Mas isso não me dá o direito de criticar alguém que quis roletar com seu dinheiro, com seu trabalho, foi lá, trabalhou e, e pra conseguir o dinheiro, e se o cara quer roletar bom oh, se o cara tá feliz fazendo isso, roletando, cara, que, que feliz que o cara seja feliz fazendo o que ele gosta, com o dinheiro que ele trabalhou, suou pra ter. Se você não quer, se você acha que não vale a pena, você também tá certo. já não quero roletar e tá? tal. Mano, de boa, tranquilíssimo, gente. Tranquilíssimo. Agora sim só não pode querer é, forçar alguém a ter a mesma opinião que você tem. Você entende? Isso acaba sendo um pouco chato na comunidade, infelizmente tem disso. O cara xingar mesmo, querer ofender o outro, porque o outro tá comprando e o outro que... Aí o cara que compra também quer ofender aquele que não compra, que aquele que só participa de eventos. Hoje em dia tem muitos e muitos eventos no jogo, no Crossfire, para pra poder ganhar caixa, poder ganhar arma, cara. Milhares de coisas que você pode fazer, até jogando modo zumbi, hoje em dia você consegue ganhar arma permanente, então... É, se você não quer, tranquilo, tá? Ótimo, show, boneco o eixo. Ah, eu quero. Cara, tá tranquilo também, boneco mostrou eixo pra você também. E assim vai, cada um no seu quadrado e cada um vai ver sua vida e pronto, gente, pelo amor de Deus. Vamos parar de ser. Tô falando demais, tá com o garganta seco. Vamos parar de ficar se ofendendo, brigando um cara de besteira, cara. Por causa de opinião, né? O próprio de cada um. Acabou, vamos ser feliz. Quem gasta vai ser feliz. Quem não gasta vai ser feliz também. Urubu. E cada um vai, vai segue seu rumo. Vamos parar de brigar, vamos parar de ser Oreudo. Boneco, chupa bife aí, rapaz. Ele tá maluco. Rapaz, negócio, ó. 150 caixas para ganhar três Machado. E a nada de dar a cara, meu parceiro. Tô ficando com medo, tô ficando preocupado. Tô ficando preocupado. Por quê? Porque só falta 40. E a custa, papatino. Custa não deu as caras. Isso é preocupante. Preocupante, tô ficando com medo. É boneco de dinheiro. Olha eu esquecendo eu também, falei tanta coisa que acabei esquecendo. E se caso você queira comprar ZP rápido, fácil, na hora, sem demora, sem complicação, o link vai estar na descrição, é o nosso parceiro aí, colega, o Zé Louco ZP, tá? Só você comprar lá com o Zé, fala Zé, vim através do soldado, falou que aqui é confiável, ó, compra lá com o Zé que além disso tudo vem premiado patinho vem premiado e você ainda de comprar com o Zé, corre... me bolotei tudo aqui. Como corre a todo final de semana, fim do mês, de ganhar de sorte sorteios para ganhar cash Tipo você pode comprar 9k, 15k, é, 30k, para qualquer, pode ser para qualquer jogo ele de vez de cash para tudo que é jogo, Free Fire, Zula, tudo, tudo Você ainda corre o risco de ganhar um sorteio, cara A pessoa, você comprou 9k e ganhou um sorteio de 15, de 20 Então compra lá que é tranquilo, eu apoio, eu aprovo e totalmente confiável o nosso parceiro Zé Louco. Rapaz, tô ficando com medo. É boneco de dinheiro cara, seriamente mesmo, tô com medo de verdade, deixo. mano. Tô bem preocupado com a situação. 200 caixas, meu querido. Sim, 200 caixas. E nem nem as caras da, da M4 Custom É agora. É agora. Vem que vem. Vem, neném. Vem a custa que o boneco não tem. Uh! Vem! Tá maluco, bad boy. Tá maluco. Cara, vou colocar 22 automáticas aqui. Urubu. Urubu. Vai vir, ó. Vem que tem. Vem, neném. Caraca. Vem que outro boneco também. Aqui, tiro Tá maluco. Tá maluco, bad boy? Vem aqui, ó. Paz, tô ficando com medo! Pessoal, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas... Tinha que fazer completo, né? Tem que fazer, cara. Tem que vir a custo. Tem que vir a custa, parceiro. Faltam 10. Faltam 10, meu pai. Vem que vem. Vem, neném. Vem que eu tô boneco também meu tá maluco tá maluco babalu <risos> rapaz rapaz é aqui ó aqui ó vem cá aqui aqui, aqui. custo, custou custou rapaz maluco A bexiga desmontei, mano. três machados só queria uma custa. assim para o baú e o pai, transferir os três? sério, complicado hein? Complicado, mano. Vários pião falando aqui. O M4 nem de novo machado, de novo, de novo. Você tá em live, quantas caixas, mano. GG, tá ou oh, só machado demais, parceiro. Nunca perca a fé, vai sair esse 4 até, parceiro. Ser... E eles deu bom nas... Nas tempestades? Deu tempestade, meu partido. Deu tempestade. Então é isso, rapaziada. 200 caixas. Foi como eu previa, pensei. Que realmente seria bem difícil. Bem complicado é, essa caixa. Com certeza você vai ter que gastar bastante. Se você, caso você queira fechar esse kit. Porque... Eu, eu, eu imaginava que não sairia tão. iria sair tão fácil assim. Porque se trata da kit tempestade, né, velho? Do kit tempestade. Então é isso. Muito obrigado por ter assistido. Se você assistiu até aqui. É, não se esqueça de deixar o seu comentário. Comenta aí. Soldado, eu roletei. 30 caixas ganhei o kit inteiro. Soldado, eu roletei tantas caixas, e ganhei nada. Soldado, Urubu, não vou nem roletar. Urubu, tocar ganha, é né? Comenta aqui também. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E se você quer soldado continua tenta pegar a M4, comenta aqui também. Tá bom? Hashtag soldado continua. Valeu, muito obrigado por ter assistido. Fiquem todos com Deus. Um grande abraço. E lembre-se, porque ser gamer é uma guerra. Fui. E bota guerra nesse kit, hein? Tamo junto, parceiro. Fui.